Transcorreram segundo as previsões e por isso, em três semanas, recebeu Alta Hospitalar devendo, contudo, ter acompanhamento médico permanente por cerca de mais um mês. Inúmeras reuniões antecederam a Alta Hospitalar. O doutor Renato convocou Luísa, Meire, Angelina, Anne e sugeriu também a presença do doutor Américo para repassar-lhes algumas instruções a serem observadas no pós-operatório. — Bem-humorado? — disse. — Não pretendo dar-lhes aulas sobre a convivência doméstica. Contudo, nosso Ary exigirá de todos nós, principalmente dos familiares, alguns cuidados especiais. — Por favor, doutor Renato — atalhou Luísa. Diga-nos com toda sinceridade o que deveremos fazer e como proceder daqui para frente, de forma que o Ari fique totalmente bem. Bem, a medicina tem como verdadeiro e corrente que no pós-operatório, próximo ao tempo da cirurgia, muitas são as reações possíveis de acometer o paciente, tanto de ordem psicológica quanto orgânica. Ou, talvez, entrelaçadas ambas dando origem às primeiras, às segundas. Vejamos algumas delas. No campo das ocorrências orgânicas, prevalecem alterações gastrointestinais, anomalias funcionais dos rins, problemas respiratórios, sendo um quadro grave o relativo à possibilidade de infecção. Mais graves ainda seriam a debilidade geral por imunossupressão e, finalmente, a rejeição. Angelina, atenta, não conseguiu segurar um comentário. Nesse caso de rejeição, tenho razões fortes para crer que Noari será mínima, pois traz em si mesmo o coração do filho. E eles eram amigos, ou melhor, pouco antes de o Anderson morrer, tornou-se amigo do pai ao vê-lo doente. Primeiro sentiu compaixão, logo passando a sentir o amor filial, que estava encoberto pela dedicação paterna às empresas da família. Respeitando seu ponto de vista, até que vejo com bons olhos a hipótese. Falando da rejeição, como as drogas usadas buscam inibir o sistema imunológico do transplantado, surge o problema do uso perpétuo. Aí, como decorrência o paciente estará sempre sujeito a contrair doenças infecciosas, pois aquelas drogas impedem a defesa natural. Hoje, talvez, esse seja o maior desafio para a medicina, evitar a infecção dos pacientes portadores de órgãos estranhos sem destruir o maravilhoso sistema imunológico humano. Como ninguém perguntasse nada, o doutor Renato continuou. Já quanto ao clima psíquico decorrente de tão importante ocorrência, um transplante cardíaco, não restam dúvidas de que é uma nova etapa existencial que se inaugura, quase um renascimento. Ansiosos, todos aguardaram que Renato explicasse. Tão profundas são as emoções do indivíduo salvo pelo transplante que o interrelacionamento humano adquire novo formato. Ah, Primeiro, a supervalorização da vida que o paciente dá a si mesmo, já que a sua esteve no limiar da sensação anunciada. B. Após olhando o mundo dessa nova janela, até os desconhecidos transeuntes também são contemplados com mais respeito. C. Há uma natural e grata exaltação da equipe cirúrgica que o atendeu. Não que mereçamos, mas é o que acontece. Registrou Renato, humilde, logo prosseguindo. D. A seguir otimiza a existência dos enfermeiros que se desdobraram em cuidar dele, às vezes dando-lhe a impressão de que o consideravam a pessoa mais importante do mundo. Na verdade, naquele momento, de fato, o era. E. Por fim, vocês irão observar que até mesmo os serviçais, tanto do hospital quanto da sua própria rua, bem como os que atendem na residência, vão passar a ter um valor incomensurável para o Ari, pois lhe ocorre que eles têm um coração sadio, e isso, ele bem o sabe, não tem preço. Fazendo uma pausa, o doutor Renato prosseguiu. Na esfera das emoções advindas das atividades profissionais, sociais ou do convívio familiar, é certo que se amenizam fortemente possíveis tendências anteriores para o atrito. Vocês e os funcionários das empresas do Ari irão perceber que ele se tornou mais passivo, mais tolerante. Embora sem deixar de ter a mesma personalidade, o fato é que sempre há acréscimo de saudável bom senso. Bendita a dor exclamou Angelina, sempre impulsiva. Do ponto de vista médico, isso é verdade, desde que a consideremos como mensageira de anomalia a requerer urgente socorro. Mas há outro ponto de vista, se o doutor me permite. E estou ouvindo a dona Angelina. Nós, espíritas, longe de trilharmos pela senda masoquista, mas tão somente confiantes na justiça de Deus, sabemos com fé plena que os sofrimentos são mecanismos de alerta, exigindo cuidados com o nosso corpo. Mas, mais importante que tudo, não deixam também de ser um acontecimento abençoado, pois, sabendo da bondade do Pai, Aquela dor que nos visita necessariamente tem origem em algum desvio de nós próprios. E se nada fizemos para merecê-la, aí a lógica e a razão gritarão que o erro foi cometido mais lá atrás, em outras vidas. Mas penso como o senhor. Nesse caso do Anderson... O Ari não tem estrutura psicológica para assimilar, sem grave desequilíbrio espiritual, acrescento eu, tão pungente acontecimento. Aliás, imagino que talvez pouquíssimos pais no mundo todo teriam tal estrutura. Incluir a lógica e a razão nesse contexto é algo muito interessante, dona Angelina. Quando puder, eu gostaria de conversar mais um pouco sobre isso com a senhora. Estarei sempre às suas ordens. A bênção que contempla os pacientes espíritas é justamente o entendimento da lei de ação e reação que expressa a justiça divina. Sabendo que a doença, bem como os seus transtornos, é consequência de sua própria invigilância, desaparece a revolta e surge a calma, fator decisivo para a cura. Em todos, bailava silenciosamente a cruel expectativa de como informar Ari sobre o doador. Considerando que seria impossível esconder-lhe a realidade, a família, com o aval do cirurgião e do doutor Américo, optou por contar para o Ari em duas etapas. A primeira, informando-lhe sobre a morte do filho. A segunda, sobre o transplante, alguns dias após. De fato, antes de deixar o hospital, acompanhado da esposa e da filha, que foram buscá-lo, Ari voltou a perguntar pelo filho, e Luiza disse que ele continuava viajando. Ao se ver no trânsito, Ari não conteve as lágrimas. Estava de volta ao mundo. Nunca a vida lhe parecera tão querida, tão linda, tão amada, tão sublime. O sol, que no dizer de Leonardo da Vinci é a sombra de Deus, namorando amanhã com certeza, essa era a impressão de Ari, estava pessoalmente lhe dando as boas-vindas, inaugurando um novo viver para ele. Proseguiu refletindo. Como é linda minha cidade, como é bom estar vivo. Vou seguir os conselhos do doutor Renato e tomar cuidado. Quero, sim, continuar as atividades empresariais, mas nunca mais as coisas serão as mesmas. Se eu tiver uma serra inteira só de montanhas de mármore verde, ainda assim serei sempre mais pobre do que um mendigo que tem o coração saudável. Completou suas reflexões. Quanta gente tem o coração em perfeitas condições e nem sabe o que isso representa. Sim, o valor de um coração sadio é maior do que montanhas e montanhas de mármore verde. repetimos: Bendita dor Professor eficiente, convocada pelo próprio aluno o réprobo, leciona-lhe aulas individuais e inesquecíveis, recondulo ao caminho do reto proceder, o balizado pela prática do bem, isso é, do amor ao próximo. A dor em si não é uma criação nem divina nem humana. Em primeiro lugar, porque só Deus é a inteligência suprema e o Criador de todas as coisas. Daçá-me a minha resposta espiritual à questão primeira de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Em segundo lugar, porque o homem não cria nada mesmo, sendo, contudo, como o é, coadjuvante da obra de Deus... Não raro agindo, isso sim, como co-criador. Feita essa consideração, há que se questionar. Se nem Deus nem o homem criaram a dor, quem a criou? Ninguém, porque ela não é uma criação. É consequência, um mecanismo de salvaguarda e alerta, este sim, engendrado pela engenharia divina, com vistas a impedir ao homem a perpetuidade no mal, impulsionando-o ao progresso moral. Por isso, quando alguém comete um ato falho, assume a responsabilidade da reação, configurada em retorno, semelhante e proporcional ao dano causado a outrem. A benção maior para aquele que erra? Surge, contudo, a instigante questão da dor nos animais. Mas aqui também a dor é amiga, agindo como salvaguarda da sobrevivência deles, depurando-lhes o instinto na longa fieira evolutiva rumo à inteligência. Supondo a inexistência da dor, aí sim poderiam existir os réprobos eternos, posto que o arrependimento talvez jamais os visitasse a alma, ou a consciência. E, no desdobramento da hipótese, esses réprobos, conquanto não ardessem eternamente no inferno, também eternamente estariam distantes da felicidade, o que contraria o estatuto do pai ao criar seus filhos, simples e ignorantes, mas predeterminados à evolução moral, e inexoravelmente fadados a serem felizes. Graças a Deus! Graças e graças a Deus! ali naqueles instantes mágicos, vivenciando felicidade, mesmo que passageira, com quanto intensa, compreendeu o significado do desprendimento dos bens terrenos, e o valor dos tesouros acumulados no céu, que Jesus tanto proclamava. Em júbilo emocional por estar vivo, sentia o órgão sadio que ora pulsava forte em seu peito e infundir nele uma vontade incoercível de mandar Marcelo parar o carro, para poder abraçar uma por uma as pessoas que andavam pelas ruas e gritar-lhes, em alto e bom som, que elas não sabiam o quanto vale um coração saudável. Luiz e Meire estavam com ele, felizes também pelo seu retorno ao lar. O doutor Américo foi convidado a acompanhá-los, mais por amizade do que por precaução, ante qualquer eventualidade com Ari. Meire, alguns dias, vinha observando Américo, de modo a tentar surpreendê-lo, demonstrando algum sentimento mais forte por ela. Estava justamente pensando nisso, quando, ao olhá-lo, sentiu uma agradabilíssima sensação percorrer-lhe o corpo todo, pois ele a olhava com um olhar apaixonado. Ao chegarem, Ari desceu do carro lentamente. Olhou para as flores, que pareciam sorrir-lhe. Entrou. Angelina abraçou o Terna. Viu Anne. Pensou. Quem será essa bela criatura que neste momento tão importante me fita com tanta intensidade? Antes que alguém a apresentasse, ela própria dirigiu-se a ele e, num gesto que a emoção e a espontaneidade comandaram, abraçou-o. Soluços fortes denunciaram que sentimentos fortes envolviam-lhe a alma. Ari, a princípio surpreso, logo retribuiu o abraço carinhoso. Eis que o calor humano da bela jovem, a sensualidade, mas pleno de fraternidade... Funcionou como reconfortante emulação que só a simpatia imediata entre duas pessoas pode proporcionar. Em feliz simbiose espiritual, Ari e Anne sintonizaram o afeto puro que une as criaturas recém-advendas da dor, física ou moral. — Sou Anne, a companheira de Anderson — Houve por bem esclarecer Angelina. — Meu filho, onde está ele? Que viagem tão longa é essa e o que anda fazendo que nem sequer me telefonou? Ainda viajando, para onde? — Meu Ari, quantas perguntas! — repreendeu Angelina, logo aduzindo. — Vamos conversar e responder tudo, mas primeiro tenho um pedido para fazer. Sim, qualquer coisa. Gostaria que todos me acompanhassem numa prece de agradecimento pela sua volta. Claro, claro, anuíram todos. Pedindo aos presentes que se assentassem na ampla sala de visitas e, tomando um exemplar de um evangelho segundo o Espiritismo, pediu que abrir abrisse o livro ao acaso. Ari fez isso e devolveu o livro à sogra, que leu o capítulo 8, no qual o evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 8, assim reproduziu o sublime momento em que Jesus conclamava a felicidade aos seus discípulos, no inovidável sermão do monte, e, tendo já feito cinco exortações das bem-aventuranças, proclamou a sexta. Com as palavras, Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Outra vez, incrível, foram todos tomados de forte emoção pela coincidência de a lição evangélica enfocar justamente coração naqueles momentos expressivos do recém-transplantado cardíaco estar de volta ao lar. Coincidência? Não. Não há coincidência alguma nos planos da vida, normalmente quando esses planos dizem respeito a fatos morais, ou mesmo atos físicos, mas de consequências espirituais. É fato sabido entre os que buscam Jesus pela leitura de o um Evangelho segundo o Espiritismo, que normalmente, nos momentos mais importantes, a lição que se oferece ante a abertura aleatória das páginas é sempre a mais adequada a transmitir o ensinamento e o conforto de que se está precisando. Olhos humanos não vinham registrando, mas naquela casa, graças às benéficas vibrações e preces, desde que ali fora estabelecido o culto do Evangelho no lar por Angelina e Anne, Inúmeros espíritos bondosos passaram a frequentá-la. Naquele dia, em particular, a convite de Abdiel, para ali haviam sido atraídos mais alguns, desde antes da chegada da família, reunindo-se, eles também, em preces. Recepcionando os visitantes espirituais, destacava-se a figura iluminada do protetor familiar. Concluída a leitura do trecho evangélico, Ari, impaciente e algo inquieto, perguntou, dessa vez com mais energia. Muito bem. Onde está meu filho? Vão me dizer? Não é possível que ele não estivesse aqui ou que pelo menos não me telefonasse. Será que aconteceu alguma coisa com ele vocês não querem me contar? Luísa... Qual dique que sucumbe à irresistível pressão do acúmulo de águas e rompeu em lágrimas aflitas, sendo presa de emoções que a impediam de olhar para o marido e mais ainda de falar. Abdiel sopesou de instantâneo o momento crítico que se instalara, irreversível quanto à revelação da verdade. Colocou a destra na fronte de Meire e induziu a tomar a rédea da situação. Com inaudita calma, jamais suspeitada pelos familiares, a filha sussurrou, em tom sereno e pausado, — Está nos braços de Jesus. Arino assimilou de pronto a amarga verdade que aquelas palavras traziam em seu bojo. Como que visitado por súbita ausência mental, o cérebro, em defesa e sob comando do espírito, recusou-se a promulgar o entendimento. Qual se saísse da órbita terrena, o pensamento de Ari deu um salto galáctico e perdeu-se nas profundezas abismais do espaço infinito. O espírito abdiel aproximou-se dele e, num gesto de impacto, espalmou a destra na região cardíaca e a outra mão do alto da cabeça. Os centros vitais de Ari transbordaram da benéfica transfusão energética de fluidos vitalizantes, e logo ele empreendeu o retorno daquela fantástica viagem, que nem sequer durou um segundo, mas que projetou seu pensamento a incalculável distância, na tentativa de fugir da realidade presente... Ali naquela sala, olhou Luísa que estava em pranto convulsivo, doloroso. Angelina tinha o um olhar cintilante, brilhando mais pelas lágrimas represadas que se acumulavam, prestes a despencar. Anne, ainda comovida, começou também a soluçar e logo veio apoiar a cabeça no seu peito, com extrema delicadeza. Meire, muda, tomou-lhe as mãos e beijou-as. Américo, o único a sustentar o olhar de Ari, extremamente interrogativo, apenas fez um gesto fraternal, abaixando lentamente a cabeça por três vezes, como que respondendo à pergunta que ainda não tinha sido feita. A que Ari desferiu. — O Anderson... ele... morreu? Américo sentiu-se no dever de responder. — Seja forte, meu amigo, como nunca antes foi. Busque em Deus a força de que todos aqui precisam e que só você poderá lhes dar. — Eu? Eu? Mas como, Américo? — Aceitando os desígnios divinos há alternativa para todos prosseguirem vivendo em relativa paz se não sentirem que você aceitou como sendo justa, dolorosa a realidade. Naquele momento, Américo julgou por bem que era chegada a hora de Ari saber que o filho morrera e de que forma. Quanto ao transplante, ainda não. O doutor Renato havia advertido a família de que prudência máxima teria que ser observada com a finalidade de ocultar a identidade do doador Ari por algum tempo. Mesmo sem tal recomendação, todos intuíam que seria por demais arriscado ele conhecer aquela verdade. Advertir o doutor Renato qual pai, no mundo todo, tem estrutura psicológica ou suporte espiritual, como sabiamente refere Dona Angelina, para conviver com tão fantástica realidade? Ari olhou a esposa como se não a conhecesse. Seu olhar trespassou lhe o físico, o espírito, e foi para longe, longe. Olhos embaçados, sem piscar por prolongados e perigosos instantes, nada disse, nada fez. A respiração quase foi suspensa, pois o cérebro, ante a dolorosa notícia, recusou-se a aceitá-la, contrapondo-se de forma vigorosa do que resultou desaceleração dos comandos das ações orgânicas vegetativas diz ia quem olhasse ali naquele momento, que não tinha sangue, pois suas faces espelhavam lividez anormal, prenúncio evidente de choque físico geral. A nenhum dos presentes escapou o temor de algo grave, prestes a suceder-lhe. Agindo mais por impulso do que por qualquer outra circunstância, Meire envolveu-o por trás um abraço, colando o rosto na face paterna. A adrenalina, que superlativamente agitava naquele momento, conferia-lhe calor à epiderme, que aqueceu o rosto gelado do pai, tanto quanto o amor filial, exacerbado, que lhe extravasava da aura, então radiante ao dobro, transferiu energia que reverberava na dele, reconfortando-o. Sem que uma única palavra fosse dita, Meire pensou em Deus. Aquela foi a sincera prece, pedindo ajuda divina. Com as portas da caridade abertas largamente por Meire, no mesmo instante o plano espiritual acorreu e socorreu o Ari, sob influxo do amor que comandar o gesto da jovem, secundada por Luísa, Angelina, Anne e também o doutor Américo. Foi instantâneo o atendimento. O espírito Abdiel, mais uma vez, auxiliando aquela família, colocou a destra no tórax de Ari e a outra mão no topo da cabeça de Meire, promovendo imediata conexão espiritual entre pai e filha. Abdiel. assim... Funcionou como veículo de transfusão dos fluidos de Meire para Ari, potencializando-os com os próprios. Outras fossem as circunstâncias, Ari teria tido desarranjos cerebrais graves, ou mesmo ido a óbito. O amor realiza maravilhas que a mente humana desconhece. Num segundo... Fruto, porém, de incontáveis acontecimentos que várias existências sobrepuseram uns aos outros, mere quitou pesadíssimo débito, não com o pai, mas perante a consciência, pois muitos séculos atrás adicionara ao seu passivo moral fatos negativos, prejudicando desafetos, resultando em alguns deles a demência e, em outros, a morte. Após várias etapas existenciais, nas quais pervagou com a loucura, na presente obtivera quitação parcial, predispondo-se, sob inescapável ação da consciência, à reconstrução do que havia destruído. Quando os erros de alguém se acumulam, surge a escalada da dor como bendita interrupção. Fato esse que a justiça divina administra, sempre com amor e tolerância. Se o reequilíbrio moral se instala após serem ouvidos os altos brados da consciência, antecedendo os sofrimentos que o réprobo atraiu para si mesmo, a quitação se dará da melhor maneira que há para o resgate, em ações beneméritas, em benefício do próximo. Ao contrário... Se há recalcitrância diante da surdez sistemática e dos descaminhos morais, com prejuízo crescente ao próximo, mas principalmente a ele mesmo, aí não haverá alternativa aquele que teima no erro. Perderá temporariamente o livre-arbítrio, eis que entrará em vigor a sacrosanta lei da inexorabilidade. Aparentemente abandonado aos próprios desatinos, não mais prejudicará alguém, estagiando por tempos às vezes demorados, em ambientes de tanta hostilidade que, cedo ou tarde, mas inexoravelmente, ouvirá os conselhos da consciência. Nesses terríveis momentos em que a solidão já acumulou incrível patrimônio de reflexões, uma só emergirá desse mar de dores, o arrependimento sincero. No mesmo instante, será reconduzido pelos jamais ausentes benfeitores do mais alto ao melhor lugar para o preparo da retomada do progresso espiritual. Dessa forma, a quitação das dívidas morais será sempre orientada por prepostos do Mestre Jesus, o intermediário entre nós e o Pai, os quais, com sabedoria e tolerância, são os doadores permanentes do amor de Deus para com seus filhos. Bendita dor! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado!